Lilith, a senhora do sexo e da liberdade, demônio ou deusa? Quem é Lilith? Qual o seu mito? Como invocá-la? Tudo o que você precisa saber a respeito de Lilith nesse vídeo. Então assiste ele até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que sol possa iluminar o nosso encontro. Lilith é uma das figuras mais antigas e polêmicas da história. Suas origens estão fincadas num poema épico da epopeia de Gilgamesh, com origem na Mesopotâmia. Uma figura complexa, encontrada na Bíblia e também no Talmud. Uma coletânea de textos sagrados do judaísmo rabínico. Mas quem é Lilith? Um demônio? Um espírito? Uma deusa? Uma criatura? Quem é Lilith? Qual o poder dessa figura sobre a realidade? Qual o poder dessa figura quando invocada? De onde ela veio? Quais as histórias por detrás? Quais as ervas, pedras e simbologia mágica que pode ser associada a essa figura? Todas essas coisas vão estar contidas neste vídeo. Esse vídeo é mais um dos vídeos que eu faço com o Léo Amorim, que é um historiador, um amigo meu, faz parte da série Deusas, e ele vai estar trazendo para vocês informações muito importantes interessantes a respeito da figura de Lilith e de toda a sua construção e transformação ao longo da história. Então, agora é com você, Léo, conta pra gente sobre a transformação dessa figura tão complexa do início até os dias de hoje. Muito obrigado, Cedric, como sempre, por essa bela introdução à nossa temática. E hoje, então, vamos tentar mergulhar um pouco mais nessa figura polêmica e muito conhecida por aí, que é a tal da deusa Lirit. Como sempre, eu estou aqui nesse espaço para tentar buscar alguma contextualização histórica para a gente conseguir entender um pouco mais sobre esse símbolo ou sobre essa entidade antes que a gente possa pensar em trabalhar com isso. Eu devo dizer que a pesquisa sobre a Lirit, ela se deu de uma forma um pouquinho mais complexa do que as outras, isso porque como eu já falei nos outros vídeos, essas figuras antigas, de deidades, de entidades, elas acabam passando por várias transformações ao longo da história. E a Lilith, ela é uma figura que originalmente vem de determinado povo, mas hoje a gente conhece ela como uma referência a outro. E nesse intercâmbio, acaba se perdendo e se modificando muita coisa. Por isso eu quero começar lá do início falando um pouquinho sobre a figura da Lilith na Mesopotâmia. Mesopotâmia é a terra que ficava entre os rios Tigres e Eufrates lá no Oriente. A gente estuda isso quando a gente está falando de Antiguidade Oriental. As primeiras civilizações, como conhecemos, surgiram lá. Então todo o material que a gente encontra daí é extremamente antigo. E pouca coisa daí foi preservada realmente até os dias de hoje. Então, nessa região onde Lilith surgiu, ela era conhecida como Lilito ou Lito, e ela era vista por esses diversos povos que habitaram a região, geralmente associada a dois símbolos importantes, a noite e os ventos. Entre sumérios e babilônios, e alguns outros desses povos, ela era associada a coisas não muito positivas, em geral doenças e morte. O que posteriormente acaba uh, outorgando a ela é o cunha de demônio. Um grande problema que a gente tem aqui acerca dessas origens é que durante muito tempo os hebreus, que depois vão dar origem ao povo judaico, eles passaram por algum momento traumatizante, por assim dizer, lá naquela região, o que ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. Então essas pessoas do povo hebreu foram capturadas e ficaram presas lá durante algum tempo. E lá eles tiveram contato com essa cultura dos povos sumérios, acádios, assírios, esses que viviam na Mesopotâmia. Assim, é difícil a gente conseguir entender aquilo que é, efetivamente, a forma que o povo cultuava, se os sumérios acreditavam que ela era um demônio, ou se isso foi uma interpretação feita a partir dos olhos de seus inimigos, que, no caso, eram os hebreus. Mas nós temos essas associações Lirit, com o nome de Lílito como uma figura associada à noite, aos ventos e de mau agouro, por assim dizer que acabava trazendo doenças e morte Então, falando sobre os hebreus e posteriormente os próprios judeus a gente entra na segunda etapa da construção dessa imagem da figura de Lilith, que agora é Lilith como a primeira mulher de Adão. Bom pessoal, fazendo aquela pausa de sempre na nossa explicação, para eu perguntar para vocês. E aí? Estão gostando do vídeo? Estão gostando do material e da série que a gente está trazendo aqui para vocês? Se a resposta for sim, não se esqueçam por favor de se inscrever aqui no canal do Cedric, de curtir o nosso vídeo e, é claro, comentar abaixo quem vocês querem ver na próxima edição da nossa série sobre as deusas e quem sabe os deuses. Isso depende de vocês. Vamos voltar para o vídeo. Uma questão interessante é que a gente não tem, nem no Torá e nem na Bíblia, uma citação direta à figura de Lilith. Algumas implicações podem ser feitas dependendo da tradução e da vontade daquele que lê, mas a princípio não há essa figura nesses textos. Contudo, no Talmud, que é um livro muito importante da cultura judaica, nós temos a menção à criação de uma figura feminina que foi criada não da costela de Adão, mas junto a Adão. E, posteriormente, nos Zohar, que são textos cabalísticos, já do período da Idade Média, acabam reafirmando essa ideia. Contudo, o grande responsável pela divulgação dessa ideia da Lilith como a primeira mulher de Adão, foi um texto amplamente divulgado na Idade Média, chamado O Alfabeto de Ben-Sirah. É importante notar que esse texto é um texto satírico. Durante a Idade Média, esse tipo de texto era relativamente comum. Acabava sendo uma forma de criticar determinados grupos. Em, nesse caso, a crença dos judeus, que, naquela época, já eram um povo perseguido. Então, nesse texto, consta que, na verdade, Lilith foi embora do paraíso porque ela se recusava a deitar-se embaixo de Adão durante as suas relações sexuais. É, a gente vê, nas outras histórias do próprio texto, que o conteúdo sexual é uma constante dentro das paródias ali apresentadas. E mais uma vez aqui a gente vê a ideia da mulher que se coloca contra o seu marido como uma figura a ser escrachada, a ser humilhada. Algo relativamente comum dentro da cultura principalmente cristã da Idade Média. Mas além dessa representação como a primeira mulher de Adão, a figura de Lirith como um demônio ela ainda está presente no imaginário popular da Idade Média. Lirith como demônio seria mãe de sucubus e íncubos, Ela seria mãe desses outros demônios de novo, o forte apelo sexual associado à figura de Lilith e, em especificamente, ela teria de novo a noite e, agora, o vampirismo como expressões da sua própria maldade dentro daquele imaginário. Então, desde a sua origem mitológica, lá das areias da árida Mesopotâmia, tornando-se, na visão dos hebreus, um demônio, posteriormente uma vampira, ou como a primeira mulher de Adão, todos esses contos, que acabaram sendo muito influenciados, principalmente pela cultura local, que divulgava e passava para frente essas ideias, eles culminaram numa amálgama interessante que a gente tem hoje, que, mais uma vez, é um conto fruto do nosso tempo, que é a Lilith como uma figura de empoderamento feminino. E essa ideia moderna que a gente tem de Lilith como uma deusa, associada ao empoderamento da figura feminina, ela conflui muito com aqueles movimentos de contracultura que estavam efervescendo ali na década de 1960. E esse discurso sobre a deusa tem muito como base essa própria ideia, muito difundida na Idade Média, de que, realmente, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, que, diferentemente de Eva, se colocou contrária à figura de Adão, como o homem a quem ela deveria obedecer, e à figura do próprio Deus, o patriarca, Deus como uma figura masculina. Então, a partir desse revisionismo da história judaica de Lilith, ela passa a ser vista como uma figura de empoderamento e subversão, um símbolo representativo da luta contra o patriarcado. E muitas vezes a gente vê... Num trabalho magístico, exatamente essa força sendo atrelada a ela. Então é difícil a gente ter uma conclusão e falar qual é a verdadeira Lyric, porque nós temos vários fragmentos e a gente consegue buscar no passado até um certo limite. Eu acredito que, apesar de ser muito importante a gente olhar para o passado e buscar remontar as raízes. Mais relevante ainda que isso, é a gente entender exatamente a figura com quem nos relacionamos. Então, se eu vou fazer agora uma meditação com Lilith, quem eu tô buscando? Eu tô buscando o demônio do deserto? Eu tô buscando aquela figura que representa a noite, que representa a doença e a morte? Ou eu quero trazer esse aspecto do empoderamento feminino? Acredito que a resposta disso seja muito mais importante para qualquer prática ou reflexão do que saber, precisamente, dentro da história, quem foi o quê. Bom, eu espero que isso tenha ajudado um pouquinho vocês a se prepararem agora para a nossa próxima etapa do vídeo. Mas antes, eu, como sempre, nós estamos deixando as referências aqui embaixo, mas eu queria citar nominalmente aqui um texto muito bom que ajudou a estruturar um pouco da minha pesquisa que é Construindo Lilith como Deusa. É um texto da historiadora Inês Barreto, que ela estuda bastante coisas sobre bruxaria dentro da historiografia, e ele foi postado originalmente no site O Voo da Bruxa. Ele tá aqui nos links abaixo, mas eu queria agradecer a minha colega historiadora Inês por ter feito esse ótimo trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que, que o Cedric tem para nos falar. Nessa próxima etapa do vídeo, é isso aí, Léo. Muito obrigado. E realmente é muito importante a gente conhecer é, a fundo a construção das figuras que nós chamamos de divindades ou que outros chamam de demônios, porque muitas das forças que nós invocamos sofreram alterações ao longo do tempo, né? E foram trazidas para dentro de sistemas mágicos ou de formas de culto específicas com uma roupagem completamente diferente, mudando e alterando. A egrégora original Então é muito, muito importante a gente Compreender esses passos e essa transformação Para poder saber Qual figura nós estamos invocando Qual o peso desta invocação Qual o peso histórico Dessa força que a gente está chamando Para dentro das nossas magias e trabalhos Ritualísticos Para poder entender mesmo se é uma força mais densa Se não é tão densa Se aquela visão daquele povo Daquela cultura cabe dentro do que a gente Quer trabalhar e acabe não tendo aí Cagadas mágicas envolvidas Então é muito importante a gente conhecer A origem das coisas Mas antes da gente continuar E eu trazer as informações de contato Com essa deusa, ervas, pedras E qualquer, quaisquer outras assimilações né, Para você do outro lado Conseguir trazer essa força Para sua realidade Eu quero te fazer um convite A partir de agora você pode se tornar membro aqui do canal E receber benefícios incríveis E imperdíveis Como por exemplo o selo de verificação de membro que vai destacar você nas lives que acontecem todas as semanas aqui no canal, aonde eu respondo as perguntas de vocês com convidados. Então, você tendo destacado, eu consigo te ver e consigo responder você com maior facilidade. Ou, quem sabe, se você está procurando um grupo para poder aprender, para poder estudar, para poder conhecer um pouco mais sobre magia de modo supervisionado, a gente tem a Revoada Rochinol, que é o grupo aqui do canal de estudos. E é muito bacana, porque a gente faz vivências mágicas, a gente conversa sobre magia, magia aí eu tiro a dúvida da galera então é, dá uma olhadinha na, na seção aqui embaixo de membros, do lado do inscreva-se ou no link na descrição, clica lá escolhe qual a melhor categoria pra você e vem fazer parte dessa revoada para que a gente possa se vincular a egrégoras, energias e forças divinas, a gente precisa compreender quais são as chaves né, que vão trazer essa energia para a nossa realidade. Essas chaves são os símbolos, as ervas e tudo que está envolto daquela divindade dentro daquele período histórico, ou daquela cultura, ou daquele povo que trabalhava com aquela força. A gente compreendendo o significado de cada uma das coisas envoltas, a gente consegue utilizar essas coisas coisas para poder trazer essa força para nossa realidade. Então agora é aquele momento de você pegar o seu grimório aí do outro lado e anotar certinho tudo que eu vou passar para vocês a respeito da deusa Lilith e a, as simbologias por detrás, para que você possa utilizar nos seus trabalhos ritualísticos, OK? Uma das coisas relacionadas com a deusa Lilith é a noite e a escuridão. Ah, esses são um, um dos domínios dessa deusa. E também tem aquela relação do trabalho com a nossa sombra, com o trabalho, com aquilo que a gente não mostra para o mundo, com as coisas que estão escondidas, estão ocultas pela escuridão. Então, quando a gente pensa em trabalhar com a noite ou a escuridão com essa deusa, a gente também reflete o lado filosófico, né? O lado da transformação daquilo que está dentro de nós, do que precisa ser aceito, transformado, controlado. Os ventos e tornados também são alguns de seus domínios, principalmente pensando numa Lilith mais mesopotâmica, é, e ele tem aquela conotação também de movimento. A gente pode pensar no tornado como também uma forma em que Lilith entra dentro da realidade do indivíduo e mexe essa realidade, tirando às vezes do controle do indivíduo. né? Também era associado com algumas maldições e um poder mais destrutivo da própria força, é, utilizado para defesa, para proteção de territórios e até para maldições. Hoje em dia a gente pode pensar numa conotação mais interna, né? Como a movimentação que essa deusa tem dentro da nossa vida, da nossa realidade, vindo como um tornado e tirando a gente da zona de conforto. A gente também vai ter dentro da astrologia um símbolo para Lilith, que é uma lua crescente com uma cruz na parte de baixo, que vai falar, sobre os nossos tabus, sobre os nossos traumas sexuais, sobre aquilo que a gente não resolveu dentro da nossa sexualidade, o que tá guardado, o que tá impedindo que a gente coloque para fora o nosso verdadeiro eu. Um dos animais que representam Lilith é a serpente, pensando numa Lilith um pouco mais moderna, tá? E a serpente, ela vem como o poder da transformação, do sair da sua zona de conforto, do expandir quem você é para uma figura mais evoluída de você, né? onde a sua, o seu corpo já não comporta mais dentro daquela pele e precisa rasgar aquela pele para poder crescer e sair do formato que você era para um formato novo. Fala do renascer, do melhorar quem nós somos. Nós também vamos ter as corujas e os morcegos como animais que têm tem relação com essa deusa, pensando numa Lilith também mais mesopotâmica, quando a gente tem essas formas na tábua de Lilith que foi encontrada, né, é, arqueologicamente Falando, e essas duas formas elas trazem a conotação de proteção. São animais que trazem essa conotação de proteção, de força, e também são animais que vêm à noite, que visualizam a noite, conseguem viver sobre a escuridão, né? E isso fala sobre conseguir controlar o nosso poder interior, conseguir controlar as nossas sombras. Se nós conhecemos os nossos medos, se nós conhecemos os nossos traumas, se nós conhecemos o que está dentro de nós e controlamos, né? E e abraçamos essa versão, então nós temos poder sobre nós e sobre tudo o que possa aparecer ao nosso redor, porque aquilo que nos fragilizava não é mais o nosso ponto fraco, entendem? Então são dois animais muito interessantes para se trabalhar esse controle, esse domínio de si mesmo. A loba também é um animal que representa a Lilith já dentro de uma visão bem mais contemporânea, falando sobre o controle do feminino, né? o domínio das mulheres sobre elas mesmas e o quebrar do poder do patriarcado, entra como um símbolo de poder feminino, de controle de si mesma, de seus corpos né? o controle sobre si voltado para o feminino né? do domínio das mulheres sobre elas mesmas, da, da, do soltar das correntes nós vamos ter também a maçã como um dos frutos de Lilith, também pensando é, dentro da contemporaneidade. E a gente fala da maçã como uma fruta de poder, de proteção, de controle, de sexualidade. É, uma, é um marco, é um símbolo também voltado para o feminino e da quebra das amarras, principalmente das amarras sexuais. A gente vai ter dentro da maçã uma conotação de liberdade sexual, de poder escolher... É, ter prazer com quem sentir vontade, sem ficar preso a um dote, como no passado, ou a um, um casamento arranjado e coisas do tipo nós vamos ter algumas cores relacionadas à elite também, que é o vermelho sangue, o vinho, o preto e o branco, que são cores relacionadas aos seus domínios, né? Não só sobre o sangue, mas sobre a sexualidade sobre o corpo, sobre a noite e o branco sobre a transição, né? Da vida da morte e do outro lado agora que vocês já sabem né? Já conhecem símbolos suficientes para poder tornar a sua magia mais fácil, colocar dentro da sua realidade, chegou aquele momento que vocês sempre esperam, que é o momento de contato com essa deusa. Mas antes da gente continuar, você já me segue no Instagram? Você já segue o Léo no Instagram? não segue, então é esse é o seu momento corre lá pro Instagram, segue a gente lá no Instagram você vai encontrar mais material sobre magia que vai complementar ainda mais o que você está aprendendo aqui no canal tem tipo conteúdo toda semana novo, então não perde me segue no Instagram e segue o Léo também, ok? agora é aquele momento que vocês estavam esperando, momento de conexão com a Deusa através de um ato meditativo, como eu sempre digo para vocês, é bom a gente trabalhar essa meditação dentro de um círculo mágico pra gente poder tem uma conexão única e exclusiva com essa força divina, para que nada de fora nos atrapalhe, que nada de fora nos confunda. Então, traça o círculo mágico antes de fazer este trabalho meditativo. Se você não sabe o que é um círculo mágico, não sabe como fazer, tem um vídeo eu vou colocar aqui em cima nos cards para vocês, onde eu falo tudo sobre o círculo mágico, vai tirar todas as suas dúvidas. Então, corre lá e assiste, ok? Então, vamos invocar a deusa juntos. Você é a ventania na calada da noite. Lilith, o voo noturno das aves de Rapina. Eu te invoco neste momento. Lilith, a serpente do infinito ao trocar de pele. A liberdade, a animalidade e o poder selvagem. Lilith, inspire em mim a liberdade. Lilith Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith, Lilith. Pega os seus fones de ouvido, coloca e presta atenção no que eu vou estar falando para vocês neste momento feche seus olhos e respire profundamente acalme a sua respiração perceba o seu corpo e vá a cada momento ficando mais tranquila aos poucos você começa a observar uma floresta noturna uma floresta iluminada pela luz da lua você se sente confortável começa a caminhar por esta floresta, observando todos os detalhes, como ela é, como está a temperatura, existem animais por perto, observe tudo ao seu redor. Conforme você caminha, você percebe uma música e isso te anima, então você segue em direção a esta música. Quanto mais se aproxima, mais alto o som, até que você chega em uma clareira com uma fogueira no centro e uma bela mulher dançando em volta dela. Essa é Lilith e ela te chama para que vocês possam dançar juntas. Você se anima e corre em direção à fogueira e juntas começam a dançar. Você sente o calor e o movimento e dançam feliz incessantemente então enquanto dançam a deusa diz você sente a liberdade você sente os prazeres dentro de você você se sente verdadeiramente livre hoje em dia você realiza os seus desejos reflita sobre isso com a deusa converse com ela sobre suas frustrações ou sobre como você vem se sentindo perceba se você realmente está livre Ouça o conselho da deusa e dance com ela um pouco mais em volta da fogueira. Quando o calor e a música te deixarem exaustos, para que você perceba que a alegria deve invadir você ao ponto de te deixar estirado no chão de êxtase e alegria, a deusa então te abraça, te dando uma benção. E aos poucos você retorna para o aqui. E agora. Agora que você já conversou com a deusa, que ela já te fez vários apontamentos, destraça o círculo mágico e volta para sua realidade. Pensa um pouco em tudo que ela disse, em tudo que foi apontado e como melhorar a sua vida a partir de agora né? como fazer com que você seja mais fiel a você, aos seus desejos né? aos seus impulsos verdadeiros, certo? se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o carinho e o prazer do mundo em responder você tá bom? e não se esquece utiliza todas as informações que você aprendeu nesse vídeo para suas ritualísticas escreve seus rituais, seus feitiços e também me conta como foi, certo? muito obrigado pelo carinho um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.